Eu Começar. tive uma ideia hoje. Mais um. Quer saber a ideia que eu tive? Que ideia. Me ensina uma coisa que eu detesto. É, é errado. God <risos> for Bom dia, estranhas! Estranha. Oi, meus amores! Pau, pau. A gente vai ensinar a fazer adesivo, mas oh, de uma forma super caseira, super que fácil. fica bonitinho. Bom, de acordo com os vídeos que a gente viu, né? <risos> Porque nesse canal tudo pode acontecer, sabe? A gente não sabe se vai dar certo, mas a gente vai tentar. Para fazer esse adesivo, ah. a gente vai precisar de três coisas que todo mundo tem em casa. <risos> Primeiro é Primeiro, uma tesoura. Segundo, papel manteiga. Então o terceiro elemento, colante, que seria… Nos vídeos que a gente viu, eles ensinaram a fazer com fitas é fita de caixa. Uhum. Transparente. Porém, a gente trouxe também o contact. Pra ver se funciona também, porque em teoria, deve funcionar. É tipo, parecidos, mas vamos ver como é que reagem. E uma folha com os adesivos que vocês querem fazer. <risos> que <eu> já... os <risos> gente. A gente é um pouco egocêntrica. Só um pouquinho. <risos> Só um pouquinho. Mas Esses são os adesivos que a gente vai fazer hoje. Metade de papel pra cada um. Aí, pega o desenho. Eu vou fazer primeiro a das urs, tá? Vou Faz fazer das duas. Eu vou fazer da minha casa de oitava. Tá linda a minha carne, assim, adesivo. Vou ficar babado pra pular bem aqui. Ó, eu cortei as duas aqui, ó, bem direitinho. Tá focando, meninas! E aí, pega a fita. Se seu adesivo for maior do que o tamanho da fita você coloca um embaixo da outra, assim, né. Dá uma encavaladinha. Ó, deu uma enrugada aqui, hein. Ih, ah, começou os problemas. Ah, não sei não. não. era tão simples como tava no vídeo né. Ó, eu passei a fita no papel manteiga. E agora eu vou colocar o babadinho aqui em cima disso. E vou passar a fita de novo aqui em cima do babadinho, ó. Olha eu colocando aqui, eu <risos> tava, eu <risos> <mentira>. é, ó. Tá bonitinho. ó. Tá foda. Porque, porque é muito importante, tem que ficar uma bordinha transparente em volta. Se você co cortar em cima do desenho certinho no final, vai ficar uma parte da outra. Aí não funcionou nada, gente. <risos> ó, a dele não enrugou, igual a minha. Ai, que milagre. Eu sou festa com essas coisas. A minha fez uma roupa. Aí agora, ó. Fez a caminha Aí agora apanha a belezinha. Bananá aqui? Pananá. Tipo aqui assim. É. E aí forra a nenezinha agora. Só forrar. Uh. Esse de cima não pode jogar Nossa, me enrugou só porque eu falei. Ah, deu uma enrugadinha, mas nem por isso. Perdeu, Perdeu o babado, ó. Tá aqui, gente, Nossa. ó. Fica assim por enquanto. Agora é só cortar em volta de novo. Tirar o meu. E deixa uma deixa uma bordinha de meio centímetro, até um pouco menos, mas tem que deixar essa bordinha. Tá aqui o adesivo das ursa. É, é só, agora é só tirar o, o papel manteiga e colar em algum lugar. Que é a parte que eu tô duvidando muito que vai sair esse papel manteiga Calma daqui. Tirar. Ai, gente, tô achando quase impossível esse papel manteiga sair daqui. Por quê? Porque ele é muito fino, vai rasgar, gente. Eu tô achando que com contato contact deve funcionar bem. Agora, <risos> com o papel manteiga... Ah, <risos> ó, se cortou muito perto. <risos> Vamos ver, né? Não sei. Mas ficou muito fofo, tô isso agora ficou. agora é só descolar o avalado. ver. Eu tô duvidando que vai dar certo, não sei por quê. Hum. Tá saindo o meu. O meu tá fingindo, tá? Mas eu acho que é mentira. Sabia que isso ia acontecer, ele não vai sair. Ó. Perdemos o vídeo porque não funcionou. Calma, tem a minha ainda. <risos> não Já saiu, gente. Tá rasgando todo o papel. Não vai sair. Eu tô falando, não. Ele ó, não sai. Quer dizer, sair até meio sai, mas ele vai rasgar. Será talvez está saindo? Gente, <risos> tá saindo. Bi ó, tá indo. Calma, é só a bordinha que pega. É, é que é difícil tirar, mas ele sai. Ó, ficou, um, ficou uma parte aqui. Mas ele saiu quase todo, gente. O meu não tá saindo. É, é drama. É, eu, eu imaginava... Na minha cabeça não ia nem sair. Até que o meu saiu aqui, uma tipo, 80% do papel já saiu. Ah, mas que drama, adesivo. Não é você esse drama, não. O meu não sai de forma nenhuma. Vê se tira o meu. Bicha! Deus. Ah, eu quero um. Eu quero o um. meu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Muito bonitinho! Muito bonitinho. Passado! Muito bonitinho! Só meus <risos> adesivos, adesivos da Tira o meu, tira o meu. Socado que funciona! É que com é Muito é... bonitinho! Ó, oh, mas o seu você cortou. Ó, oh, falei. Cortou muito perto, ó. Ah. É o que aconteceu? Você fez o mesmo um problema da menina do vídeo. <risos> Tem que deixar, bicho, a bordinha. Se não deixar Mas, a bordinha... Me explica o senhor que... não deixou a bordinha. E aí veio junto o outro? Não, aí ele descola, porque a bordinha é o que segura uma fita na outra. Entendeu? É isso. Ai, ah, não tem adesivo pra colar meu! Não, não. Ó, oh, vamos lá. Ah! Calma! Dá pra arrumar, não tem problema. Como? A gente vai fazer. A gente vai terminar de fazer esse. Vamos revazer o do Otávio, e aí a gente volta aí. O contact, a o fácil dele, é que ele já vem a caminha pronta, né. Você só pega o contact, coloca o papel e passa a fita por cima. Corta, não esquece da bordinha. Meio centímetro, um pouco menos até festinha. <risos> ah! É, muito bom. Deu certo! Deu? E deu certo com Não, o contact. No contato fica perfeito, fica igual a adesivo quando você compra. Ele sai é facinho. Só pra avisar, mesmo. ó. Ó. É, é incrível. Ó. Ó. Simples Pá. assim. Sai tá, é assim, ó, não um cisco. E ele tem, tem toda a colante aqui, ó, Pô, a minha mão de trabalho aqui do lado, depois eu mostro pra vocês. Eu vou colocar de graça aqui no meu computador. Que? É engraçado fazer com o seu rosto. É muito legal o rosto. Muito, muito, muito, muito, oh. muito legal o rosto. Oh. Ficou muito legal. Muito, muito, muito, muito, muito maravilhoso. Ficou muito bonitinho aqui. Ficou mesmo, aqui. motoqueira de Salém. Ai, oh. agora eu queria colocar o meu no meu telefone, mas eu não vou conseguir oh, colocar não. agora. É, não, depois que a gente terminar o vídeo, a gente faz. Eu, eu dou uma filmada com o meu rei, uh -huh. só gente colocar. Coloca, tá. coloca aí, editora, a foto do celular. Agora que a gente tá esperando, é isso que temos oh. hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado desse life hack, <risos> desse DIY, desse tutorial. <risos> Esse tutorial que a gente fez assim com muita paixão pra vocês. Eu fiz com cheio de ódio. <risos> Não se esqueçam. Se inscrevam no canal! Pega essa caneta, se inscreve nesse canal, menina. Vai! Não esquece de tá, dar um o soquinho do like, O famoso soquinho tá. da Eva, tá? é ah. muito importante, gente. Quando você dá um soquinho no YouTube, fica sabendo que você gosta da gente. Estou apoiando as, as redes sociais do canal ah, aí. Muitíssimo. canal Azul, Azul o tá. Facebook e Instagram. Isso. As redes pessoais, nossa, Otávio eu tava eu tava Maciel e Enza Cunha. E é isso que tem pra hoje, meu amor. E por favor, né, curtam, compartilhem e comentem. Adam Forn mom um, um, um, um, um, um, um. sister on the door.